Olá, esse é o canal Homem Descafeinado e hoje vamos de indicação de livro. Bem, o livro que eu vou indicar hoje é O Vendedor de Sonhos, o chamado de Augusto Cury. Augusto Cury é um grande psiquiatra, psicoterapeuta, reconhecido em vários países, e escritor de vários best-sellers. Ele conta a história de um homem maltrapilho que vagava pelas ruas, sem destino e que dizia ser um vendedor de sonhos. Várias pessoas começaram a segui-lo o chamando de mestre. Mas as coisas que ele falava pareciam loucas, malucas. O livro começa quando Júlio César decide se suicidar no edifício São Pablo. E então aparece o vendedor de sonhos. Ele o indaga porque ele está tentando se matar. E então começa todo o decorrer da história. Será que Júlio César decide não se matar? Enfim. Durante o livro várias pessoas começam a seguir o mestre. Com suas ideias malucas e até um pouquinho engraçadas às vezes. Mas que não deixam de ter um objetivo. Vender o seu sonho. Apesar de maltrapir de suas ideias malucas, ele tem eloquência e consegue convencer várias pessoas. As do livro chega a dizer, será que ele é um sábio ou mais louco dos seres? Fica então a questão, você quer saber se ele é um sábio ou um louco? Leia o livro, O Vendedor de Sonhos, O Chamado. Antes de concluir, um recado do Vendedor de Sonhos. Se seus sonhos forem desejos... E não projetos de vida, certamente vocês levarão para a sepultura seus conflitos. Sonhos sem projetos, produzem pessoas frustradas, servas do sistema. Bem, por hoje é isso, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui embaixo e também deixe seu comentário sobre o que você está achando do canal. Até mais!